Fala galera, mais um dia na Austrália com a Twizy começando para vocês eu estou aqui, bem atrás de mim aqui a cidade de Brisbane, né? Maravilhosa, que vocês vão poder conhecer quando chegarem. Hoje eu vou falar sobre 5 motivos para ter o seu visto negado para a Austrália. Então se você está aplicando agora para o visto e está interessado nesse vídeo, fica comigo e check out. motivo para ter o serviço negado aqui para a Austrália é justamente a falta de vínculos que você tem com o país. Então, se você não tem uma família no Brasil ou se você é, é, não é casado, está vindo solteiro, não tem nenhum emprego te esperando no Brasil. Se você é autônomo, enfim, se você não tem nenhum vínculo com o Brasil. Se nada te prende no país, é muito difícil que a Austrália deixe você ah, vir para cá estudar, se não for um planejamento que realmente faça sentido para você. Então, se você está aí sem nada no Brasil, eles podem enxergar você como um imigrante que está vindo para cá estudar inglês, como muleta para depois poder imigrar. Então esse é um motivo muito forte da imigração não, não aprovar os vistos que é o vínculo com o país. Então pensem certinho o que, que vocês têm e o que vocês podem mostrar para a imigração que vocês têm de vínculo com o país antes de poder fazer qualquer processo de visto. Isso acontece também se você não tem uma casa, não tem bens, é, tudo, todo esse tipo de coisa que te prenda no Brasil, que faça você voltar para o país de uma maneira ou de outra, se você não tem absolutamente nada disso, é muito complicado que você venha para cá só com um cursinho de inglês, porque isso não vai fazer o menor sentido para a você usar isso, pode ser parecido com que você está usando isso como uma muleta. Então pensem direitinho o que vocês têm no Brasil antes de poder fazer qualquer aplicação de visto para o Austrália. O segundo motivo é justamente a comprovação financeira, que é uma coisa que eu venho falando nos meus vídeos há muito, muito tempo e parece que tem gente que não entendeu ainda e que não está conseguindo captar essa mensagem. A comprovação financeira ela é exigida para todas as pessoas que vão fazer o seu processo de visto na Austrália. Eu falei em alguns vídeos meus no passado que os brasileiros têm sido considerados um país de risco baixo e realmente é considerado um país de risco baixo, porém a imigração pode ou não pedir a comprovação financeira e a imigração eles simplesmente podem pedir a qualquer momento. O que a gente tem visto muito são 99% dos casos são pedidos a comprovação financeira. Então se você está fazendo um processo de visto para a Austrália e fala para mim que você tem a comprovação financeira e chega na hora de você aplicar o seu visto e você não tem, o seu visto vai ser negado. Não tem o que chorar, não tem o que pedir, não tem o que implorar. O seu visto vai ser negado se você não tiver a comprovação financeira. Se você for pedir a comprovação financeira e você ter os seus 20 dias para poder comprovar e se você não comprovar, o seu visto vai ser cancelado, o seu processo vai ser perdido e você vai perder dinheiro nessa vinda para a Austrália. Porque sempre tem alguma perda de valores caso o seu visto seja negado. Então, por favor.. Não façam qualquer aplicação de visto sem ter a certeza de que vocês vão ter a comprovação financeira para poder se suportar aqui na Austrália nesses meses que vocês vão ficar por aqui. Eu já sei que a gente vai perguntar, ah Deod, quanto que é a comprovação financeira? Eu vou deixar aqui embaixo para vocês também os valores exatos da comprovação financeira para uma pessoa solteira, são 1.650 dólares, para casal, para casal com filhos, etc. Eu vou deixar isso para vocês aqui embaixo na descrição. Isso é por mês. Então, ah Deod, quanto que isso dá mais ou menos por mês? Para vocês que não tem o calculador aí, eu já vou deixar para vocês mais ou menos como vai funcionar, pra quem tá vindo fazer um curso de 6 a 6 a 8 meses, vai ter que ter em conta pelo menos de 35 a 40 mil reais, tá, para quem tá vindo com, com família até uns 50, 60, 70 e por aí vai, cada caso vai ser diferente, vai ser enxergado de uma forma diferente, mas os valores basicamente são os mesmos para todos, então vou deixar aqui embaixo todas as inscrições de valores para vocês poderem ficar ligados. Eu já fiz um vídeo sobre comprovação financeira, eu vou deixar ele aqui em cima para vocês, em algum lugar aqui dessa telinha, eu vou deixar aqui em cima para vocês. Que vocês assistam o vídeo e vejam a, exatamente a fundo as informações que vocês precisarem. O terceiro motivo para você ter um visto negado é justamente a progressão acadêmica que você tem. Então, o que eu quero dizer com isso? Quanto tempo você está fora do mercado educacional, quanto tempo faz sempre um estudo, né? Quando você terminou a faculdade, o que você fez na faculdade, se isso vai fazer sentido para você na aplicação. Então vamos colocar um exemplo prático. Você que está me assistindo agora, fez uma faculdade de arquitetura é, há 10 anos atrás, não trabalha na área de arquitetura desde então, só pegou o diploma, não trabalha na área, quer vir pra Austrália fazer só um curso de inglês, já passou dos 30 anos, quer vir pra cá fazer só um curso de inglês. Seu processo vai ser aprovado? Pode ser que sim. Pode ser que não, mas as chances são muito maiores de que não seja aprovado, porque você tem um tempo que você já está sem estudar, e isso mostra para a imigração que você não é estudante genuíno. Então qual é o melhor dos casos? O melhor dos casos são pessoas que acabaram de terminar a faculdade, ou já terminaram a faculdade há um tempo, fizeram uma pós, fizeram um mestrado, continuam estudando, que não estejam mais de um ano sem estudar, ou que, estejam, ou que terminaram os estudos e continuam trabalhando na mesma área, mas sempre tenham cursos, né? sempre tem aquelas coisas ali que você mostra para a imigração que você está sempre estudando. Então a progressão acadêmica que você tem nisso, para aplicar um visto na Austrália, ela é muito, muito importante nesse primeiro processo de visto, tá? A imigração basicamente quer saber, se você é um estudante genuíno, se você tá vindo para cá justamente para estudar e o que você tá estudando aqui vai fazer sentido para você na sua carreira do Brasil ou não. Porque se você tiver vindo para cá formado em direito e vem para cá fazer a cookery para você fazer alguma coisa de cozinha isso não faz o menor sentido para imigração e com certeza vai ter algum empecilho aí se você for fazer uma aplicação desse tipo. Então tudo tem que fazer sentido, tá, galera? Tudo que vocês forem fazer tem que fazer sentido tanto para imigração, justamente para o quanto vocês estudaram no Brasil e o que vocês estudaram no Brasil. Então pensem bem nisso antes de vir para cá achando que só um curso de inglês vai resolver o processo de vocês. Não vai, tá? Obviamente que salvam alguns casos de pessoas que acabaram de se formar na faculdade, tem 22 anos, 21 anos quer fazer só um curso de inglês, ok. Então para pessoas abaixo dos 25 anos que tem esse perfil, é muito mais tranquilo a aplicação de visto. Se você tem mais de 25, 30, 35, e você está muito tempo sem estudar e tudo mais, pode ser que um curso de inglês não seja só isso que vai fazer o seu processo ser aprovado ou não. Quem quiser mais informações sobre isso, é só mandar um e-mail para a gente aqui no info.chooseintercambio.com A gente marca um atendimento, eu explico isso melhor para vocês, e a gente vê caso a caso da maneira que tem que ser. Só lembrando também que essa exigência da progressão acadêmica começou esse ano. Então, no ano passado eles já exigiam isso, mas não era tão pesado assim quanto é hoje. Então, hoje eles exigem que você tenha essa progressão acadêmica. Não adianta ficar muito tempo sem estudar, que isso não vai valer a pena. O quarto motivo é justamente se você ainda está trabalhando no momento, se você está empregado ou não, se você vai voltar a esse emprego quando você voltar da Austrália. Então, tudo isso vai fazer com que o seu visto também seja um processo um pouco mais forte. Então, você que parou de trabalhar já faz um ano, ou você é autônomo, ou não sabe nunca trabalhou depois de terminar a faculdade, o que você está fazendo no momento? Por que você não está trabalhando? Isso que a imigração vai te perguntar. Qual o motivo de que você não está trabalhando? Se você não está trabalhando, então você está vindo para cá para imigrar? Então é basicamente isso que a imigração vai pegar nesse caso. Então você que está querendo fazer um processo de visto não saia do seu emprego seis meses antes ou um ano antes para poder se planejar. Ninguém precisa se planejar e sair do emprego antes de fazer qualquer processo migratório. Você consegue continuar trabalhando e fazer o seu processo de imigração do mesmo jeito que a gente está aqui para isso. Então você só senta a sua bundinha ali e a gente faz o processo para você. Então continua no seu emprego normal, vai trabalhar, para a gente poder aplicar o visto quando você estiver trabalhando ainda. Melhor ainda se você ainda tiver a oportunidade de voltar para esse emprego depois de você voltar da Austrália, porque aí é um vínculo muito forte que você vai ter com o país. Então se o seu emprego deixa você sair por seis meses, oito meses, e você consegue uma carta desse empregador falando que você tem o um emprego garantido na hora que você voltar, for legítimo, ótimo para você, você vai ter o seu processo de visto muito mais, bem, muito mais bem observado e vai ter chances de aprovação muito maiores também. O quinto motivo e último para finalizar é a documentação fraca, então a gente, vê, a gente vê muitas pessoas fazendo o seu processo de visto com fraca documentação, então há pessoas que falaram que terminaram a faculdade mas não pegaram o diploma, então não tem como provar que você terminou a faculdade, se você é casado mas você não está casado há mais de um ano, você não tem como provar que vocês são casados há mais de um ano para quem está vindo fazer vídeo de partner, então... Toda essa parte de documentação é uma parte muito, muito, muito é, é, complicada nessa hora que você for aplicar o seu visto, porque tudo tem que estar tá muito bem explicadinho. Eu ouvi uma frase essa semana que é do tipo assim, se você está aplicando o seu visto, você tem que pensar que o oficial de imigração ele está com preguiça de trabalhar, então deixe ele tudo mastigado pra ele poder só olhar o seu processo e falar, beleza, tá tudo aqui, tudo certo, pá, aprovado. Se ele tiver qualquer dúvida, se ele tiver qualquer coisa que ele tem que pensar para poder fazer, ele vai te negar o visto. Então, façam tudo mastigado da melhor maneira possível, façam tradução juramentada de documentação quando a gente pedir façam tradução de tudo, entreguem a documentação certinha. Se você tem que pegar coisa na faculdade, não espera aplicar o visto para ir na faculdade perguntar, porque as faculdades demoram aí meses para poder entregar o diploma e etc. Então, se você está querendo já se planejar para fazer o intercâmbio, já vai junto na documentação. Eu sei que a gente gosta de deixar tudo para cima da hora, né? Mas não façam isso. Deixa sempre a documentação certinha, agitadinha, bonitinha, para na hora que aplicar o visto tá tudo ali certinho. E não se esqueçam também que nessa parte de documentação, a comprovação de renda tem que estar na sua conta com três meses de antecedência à aplicação de visto. Então se você está aplicando um mês, você tem que ter em conta que três meses antes a sua comprovação financeira já tem que estar tá rodando na sua conta ou na conta do, de quem vai ser o seu patrocinador, né? Pai, mãe, tio, irmão, cachorro, quem for o seu patrocinador. Então, qualquer pessoa que for o seu patrocinador já tem que ter o dinheiro em conta três meses, ok? <risos> Como é que o cachorro comprou uma varrela? <risos> se tiver alguma dúvida sobre isso, deixe seu comentário aqui no canal. Eu tô tentando deixar as coisas mais explicadas possível, porque isso são as dúvidas mais frequentes que a gente ouve todos os dias. Então assistam esse vídeo, tirem as suas dúvidas e comentem aqui embaixo. Se você quiser fazer a sua acusação de intercâmbio, já sabe, info Vou deixar aqui no vídeo também para vocês mandarem e-mail, falarem com a gente, organizar um atendimento para a gente poder conversar e tirar dúvidas. E eu estou por aqui, caso vocês precisarem de qualquer coisa, tá? Um abraço pra vocês, um beijo do Deote e até o próximo vídeo. Obrigado por ter assistido, compartilha, dá o like e tudo mais. E é isso, e um beijo pra vocês. Tchau!